Beleza pessoal, aqui é pires, o canal falando de negritude. Hoje estamos aqui no município de Rimijo que fica a aproximadamente a duas horas e meia de viagem de João Pessoa, a marcha da negritude juntamente com diversas organizações negras, quilombos, comunidades tradicionais, povos de, de, de terreiro elas possam chegar a todas as comunidades, a todos os rincões do estado da Paraíba. Você vai conferir no programa de hoje imagens, falas, depoimentos dos participantes desse seminário e acompanhar um pouco como foi é, esse seminário realizado entre os dias 5, 6 e 7 aqui no município de Rimijo. Celda, eu sou da cidade de já nosso sertão paraibano, e vim para o primeiro seminário de interiorização do Planepir, junto com outras pessoas da região do Alto Sertão, nós denominamos essa caravana de caravana da negritude, a priori. E é um grupo formado por uma diversidade de pessoas pertencentes a grupos coletivos, quilombos, é, grupos de capoeira. E a nossa intenção em estar aqui é nos aprofundarmos nos cinco eixos que compõem o plano de promoção de igualdade racial do nosso estado. nós precisamos fazer implementar as políticas públicas com diversos segmentos existentes em nosso estado. É um papel do governo do estado, é também um papel das representações municipais e dos departamentos. A, Itália... A gente estava aqui debatendo ali atrás na questão do início de um movimento com os jovens que é necessário é necessário conscientizar. Eu acredito que para tomar partida é, poderíamos buscar. Estou um é, contando muitas histórias: história de outros clones, história de outras pessoas negras, muitas eventos, muitas, muitas, muitas, muitas situações que muitas pessoas já relataram aqui, e isso tem me impactado ultimamente. Oi, boa tarde, eu sou a Ana Cleide, eu sou de Sousa, faço parte do centro do Chico de judeiro, né? muito quem nós somos, né? E comunidade que a gente está vindo e que a gente possa criar nossos filhos com essa mente e nós somos pretos e somos orgulhosos do que somos, né? Para que eles possam ser criados também com essa mentalidade de que a cor não importa o que você vai ser. Olá, meu nome é Avidia Mohamedes, estou aqui representando a união um da equipe da cidade de Coremas é união de negros e quilombolas de Coremas. Onde temos três comunidades né, que são engajadas na ONG e esse suporte para comunidades, comunidades. Religiões, né, afrodescendentes, que apesar de vivermos em um país democrático onde temos a liberdade de expressão, muitas vezes esse direito de liberdade de expressão é tirado na prática dentro das comunidades ou dentro das denominações que envolvem esse povo. E aí eu queria falar de uma coisa, é, da importância que a gente não perder a situação que é o orçamento, né? Porque não se faz nada sem orçamento. Então a gente pensar nas nossas comunidades como é que a gente vai é, questionar os gestores, e as gestoras, com relação ao orçamento para políticas públicas, para realizar as políticas públicas para o povo preto. Como dá a conselho de terreiro, conselho que a gente tem que, uma bandeira, né, Tati, tá? que a gente tem que é, realmente ser muito forte, muito persistente, que não é fácil, principalmente no país que a gente tem hoje de direita, que quer acabar com todas as políticas públicas sociais, onde o nosso eterno Lula plantou no nosso país. Boa tarde, meu nome é, é Aloysio, eu da comunidade Bola, é Lá no município de Amante, sertão da Paraíba E assim, para mim está sendo mais que um prazer né, Poder colaborar mais uma vez com, com esse plano E assim, dizer a todos né, Que são negros, é, povos de terreiro, enfim Toda a comunidade geral Que é justamente por meio dessas ações Justamente por meio dessas iniciativas Que nós, enquanto comunidades negras né, enquanto negros somos o legado desse, desse Brasil é, A gente pode acentuar mais ainda A nossa luta, a nossa resistência slash, que A gente fez o museu lá no chão a gente teve a matéria Mais de 25 anos E os, os colegas de lá Não puderam vir Mandaram a dizer A gente fez na cidade de Pombal, faço parte do do Daniel. Hoje, é, já fui presidente por dois mandatos, hoje estou na, na tesouraria. E o que vou levar desse encontro é bastante... Esse encontro foi muito riquíssimo. É, Vou levar bastante informação para a comunidade, e é isso. Muito bem! Meu nome é Zandara, eu sou de uma pessoa, mas também tenho uma aqui aqui. Eu sou a filha da Piana, a forma que eu vou levar meu conhecimento adquirido aqui para a minha comunidade é também no um terreiro, que eu participo com o meu muito bom. Cadê as palmas para andar. Dandar. Olá, meu nome é Tatiana, eu sou ativista dos direitos humanos e estamos aqui no primeiro seminário de interiorização do Planepi, com muita satisfação. Toda a representação negra da Paraíba está aqui e a gente está avançando bastante na discussão, no estudo e nas propostas para que o plano EPI seja executado, efetivado, junto aos órgãos públicos, à iniciativa privada e a todas as secretarias que têm é, uma ligação com a pauta negra. Eu quero dizer que a marcha da caravana da negritude, né, que fomos para Remígio, que colaborou com, com essa viagem para Remígio, e eu achei muito importante essa, esse seminário, essa, essa participação que a gente tivemos em Remijo, porque nós tivemos muitas coisas de aprendizado, né? Dias visitando a, a, a comunidade de Tirambola Barbosa, aqui para Deus o avanço é uma mente me abraço, me abraço com toda a garra, quem espera por Deus nunca cansa, nós temos que abraçar com graça, com a garra, daqui para Deus se acontecer assim, eu me abraço, quando eu sinto assim, quando eu sinto assim na rota, eu me sinto feliz daqui para Deus. Bom dia, Marcha da Degritude. É, foi de grande conhecimento esse final de semana para o nosso município Eu quero dizer que foi de grande aproveito e cada um de nós vamos levar para as nossas comunidades rurais A gente foi muito bem recebido na cidade de Remígio Toda a equipe que nos preparou para que nós pudéssemos trazer esses conhecimentos para cada uma comunidade de Quirambola Meu muito obrigada. Eu sou Corpo Metel, sou psicóloga Faço parte da Marcha da Negritude Unificada da Paraíba e coordenei, juntamente com outros companheiros e companheiras, o primeiro seminário de interiorização do Planepi no município de Remígio, dias 5, 6 e 7 do corrente mês, um evento que reuniu várias lideranças do do estado da Paraíba, quilombolas, povos originários, é, comunidades tradicionais de terreiros, juventude, mulheres, é, capoeiristas é, e pessoas da, também das cidades, autoridades onde conjuntamente, né, online, nós participamos de forma ídida. E isso significa dizer que o nosso evento trouxe uma pauta né, necessária para interiorizar o Plano Estadual de Promoção da Igualdade ra Racial. Então, nós... Né? Que fazemos movimentos sociais Que nós estamos aí de frente A Marcha da Negritude Unificada Fizemos e realizamos Por conta própria Estamos pedindo a você, por de público que nos ajude e nos dê condições né, para que a gente possa dar continuidade a, a esse, esse plano né, que é de, importância, de total importância para a nossa vida. Passa como a Prefeitura de, de Remígio que abriu as portas, entendeu? E assim, nosso encontro veio, foi uma diversidade total de quilombos, de lideranças negras, né? Então, assim, se cada um fizer a sua parte, né, nós construímos o plano. Né? A gente se precisa, precisa de, apoio, de combustível, transporte. A gente precisa né, de toda a infraestrutura também. Né? Porque só nós, quanto o papel de medo, fazemos a nossa fala. Nós sabemos a dor que nós sentimos, nós sabemos o que nós passamos, mas quanto o poder público, ele tem uma obrigação e o plano, ele vem nessa, nesse propósito. Espero que o projeto de lei né, que a gente está tramitando, sendo, sendo tramitado na Assembleia, espero que o decreto que também está sendo tramitado na Assembleia seja aprovado, para que todas as secretarias tenham fundos de apoio para esse plano ser realizado. Essa é a maior esperança é o que nós né, imaginamos que tenha. Tá, é isso.